E aí galera, vocês estão bem? Porque que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trago com vocês mais um vídeo de comparação de design de aliens E dessa vez vamos comparar design de aliens de 3 fanfics: Ben 10 Omni Hero, Ben 10 Omni Size, e Ben 10 Omni Ages Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo <tos> Bem galera, Ben 10 Omni Ages é a primeira vez que eu estou falando dessa fanfic aqui no meu canal e é basicamente uma fanfic feita pelo meu amigo Sans, inclusive eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição para vocês seguirem ele e acompanharem o trabalho dele e também galera, inclusive ele é o criador aí dos Aliens da CP, eu já fiz vídeo aqui no canal, se você não viu, clique aí no card. Mas assim, em Ben 10 Omni os aliens dele, que tem utensílios, itens a mais, entendeu? Proporcionados pelo Omnitrix. Aí você fala, ah Daniel, mas isso aí não sai do propósito do Azimuth, do Omnitrix e tudo mais? Não quebra a regra dele? E aí galera, se for considerar o Omnitrix no reboot, que tem aí as armaduras Omnitrix, Omninauts. Né? Não são armaduras que dão um poder a mais para os aliens, são usadas mais em batalha, tipo o Quatro Braços o, o Omninaut, ele pode disparar e que um míssil que é o próprio punho dele e tudo, entendeu? Não é uma coisa que é usada para batalha. É, mas é aquela coisa, né, galera? Tipo, a gente vê em Ben 10 contra o Universo que, na verdade, na verdade, essas armaduras, né, Unikigs, são trajes, espaciais né, utilizados para fazer viagens intergalácticas, né, pelo espaço e não necessariamente algo utilizado para batalha. A batalha é uma coisa que vem a mais, é uma coisa adicional, mas não é o principal propósito dessas armaduras, entendeu? É a mesma coisa você comparar com uma faca, porque uma faca ela é um utensílio doméstico, né? Um utensílio usado cozinha, né? Para picar a cebola, por exemplo, para usar para almoçar essas coisas. Essa é a função da faca. Porém, uma pessoa com mais intenções pode chegar e usar ela como arma para assassinar, entendeu? Então depende de quem usar. Mas o real propósito das armaduras omninauts não é batalha em si, mas é mais a questão da segurança, né? Enquanto faz uma viagem intergaláctica, entendeu? Então a gente poderia aplicar essa mesma lore na, na fanfic do Omni entendeu? Tipo, esses itens pode ser algo que para benefício do usuário, né? Do Omnitrix, sem ferir o propósito do mesmo, entendeu? Então vamos ver aí os aliens do Ben 10 Omni a primeira vez, né? Os 10 clássicos. Depois vamos ver também o Ben 10 OmniSize, né? Que eu já falei aqui no canal, né? O Ben 10 OmniSize. É uma fanfic do Zero. É um parceiro aí do canal que eu vou deixar na descrição. Se você quiser ajudar o, o Ziro, né? Com o Ben 10 Omni a virar uma fancomic, Eu vou deixar aí o QR Code dele, beleza galera? Que aí vocês dando qualquer valor aí no Pix. Se der um real já dá para ajudar o cara. Para fazer com que Ben 10 Omni que tem muito potencial. Vire uma fancomic. Também temos aí Ben 10 Rise of the Omni Hero. Que todo mundo já conhece, né galera? Esse aqui eu dispenso apresentações. Mas vamos começar. Começando aqui, galera, com o quatro braços, o de Omni Ages, o de Omni Hero e o de Omni Size. Todos os três, eles são baseados naquele visual do quatro braços de supremacia alienígena, né? de seu quatro braços gladiador, que na minha opinião é o melhor visual do quatro braços, né, que tem toda essa vibe aí com cabelo com um rabo de cavalo, que tem os bracelete. Eu acho muito massa. Só que você nota que o de Omni Ages ele possui aí umas armas a mais, né? ele possui aí um escudo, uma lança, entendeu? Porém, ele não possui o rabo de cavalo, que pra mim é uma das coisas que é mais chave no visual do quatro braços de supremacia alienígena, que é uma coisa que tem tanto no quatro braços de Omni Hero, quanto no quatro braços de Omnisides. E também, galera, vamos levar em consideração que tanto o quatro braços de Omni Hero quanto o quatro braços de Omnisides Ambos têm a, a versão da subespécie azul, que é um ponto a mais para eles e um ponto a menos para Omni Ages, que não tem essa subespécie azul. Então, dos três, o meu menos preferido é o quatro braços de Omni Ages. E aí fica entre Omni Hero e Omni -Sides, Mas uma coisa que eu já falei em outro vídeo, né? Que eu gosto desse detalhe do quatro braços de Omni Hero, que ele tem meio que uma, uma tatuagem igual. Aparece em Heróis Unidos, né? Que é uma tatuagem que faz referência à camisa do Ben do clássico. Então vamos ficar assim: o quatro braços vermelho. Meu voto vai para o de Omni Hero sendo o melhor, mas do azul eu prefiro o de Size, por causa que eu acho que a cor do bracelete ali ser uma cor cinza, né? Que tipo combina, para mim combinou, né? Fiz um contraste ali de azul com cinza. Então o quatro braços azul eu prefiro o de Size. menos um, faltam nove o A4, galera. Bom, uma coisa que eu já falei antes é que eu não gosto. Do aquático não ter respirador. Para mim é uma coisa que é muito injusta para ele. E no visual de Omniscience ele não tem esse respirador. Coisa que no The Omni Hero já tem sim o um respirador. E ele tem os olhos vermelhos. Ele tem uma aparência mais monstruosa que me chama mais atenção. Porém tem um aquático que supera esses dois. Que é o aquático de Ben 10 Omni Ages eu achei muito top e ele com essa roupa, né? lembra muito a roupa do Ben em Omniverse. até a cauda dele, tipo, tá com mais detalhe, eu achei bem mais da hora, e o que é mais da hora ainda é esse respirador, que ele é diferente dos demais, porque esse respirador aqui é como se fosse uma nanotecnologia, por causa que ele pode desativar e ativar quando, quando ele quiser, entendeu? por causa que tem aquela questão de que, o aquático, quando ele abre a boca dele, né? A mandíbula se expande, né? Fica uma coisa que fica no pescoço. Aí, tipo assim, se ele fizesse isso com o respirador ali no meio, aí fica uma coisa que atrapalhava, tá ligado? Só que como nesse aquático aqui o respirador pode ser desativado, então não teria problema, entendeu? E também ele tem um óculos escuro aí, bem da hora, tá ligado? Então, cara, pra mim, o aquático com o melhor visual, com o melhor design desse daqui é o aquático de Home Ages. Vamos agora para o Ultra T, temos aí a versão dos três Ultra T's. E o Ultra-T do Omni Hero, ele é bastante branco, né? Ele é mais branco do que o convencional. O Ultra-T de Omni Size tem um destaque, assim, para parte aqui do tronco dele, né? Que é uma parte, assim, mais prateada, né? E o Ultra-T de Omni Ages é um Ultra-T que ele parece mais com o Ultra-T convencional, né? Que a gente conhece, né? Ele tem essa parte aqui branca. Ele ganhou até um cinto. Eu achei legal, né? O detalhe desse cinto. Também achei legal o detalhe aí dos pés dele, né? Tão diferente, do né? Ultra-T que a gente conhece. Os pés são diferentes, é como se fosse umas botas que ele tem aí, tá ligado? É um detalhe bem legal, de, dos três eu preferi sim o Ultra-T de Home Ages. Indo para o fantasmático, galera, aqui é um polêmico, por causa que os três fantasmáticos, para mim, não superam o visual do fantasmático do clássico, tá ligado? para mim, o, o fantasmático do clássico é o melhor visual. Porém, como a gente tá comparando as três fanfics aqui, vamos lá. O The de Omniscience, descarta logo, eu não gosto desse fantasmático, desculpa Zero, mas eu não gosto desse fantasmático aí. Ficou um fantasmático muito criancinha aí, com essa capa dele aí, não, não gostei não. Agora, tanto o fantasmático de Omni Ages quanto o de Omni Hero, eles têm uma vibe mais né? principalmente o de Omni Hero. Mas realmente, dos dois, dos três, considerando totalitário, eu prefiro o fantasmático de Omni Hero mesmo, porque é que nem eu fiz no vídeo passado. Se eu pegar esse design aqui, só colocar em outro traço, ele fica muito da hora. Então, levando isso em consideração, essa vibe de lá e de espantado, eu prefiro o fantasmático de Omni Hero. Mas vamos analisar uma coisa no fantasmático de Omni Ages, que o símbolo do Omnitrix dele é a mesma coisa do símbolo do Omnitrix do fantasmático no clássico. E dentro disso, dessa mudança de símbolo do fantasmático, temos uma lore assim, bem interessante daquela questão da alteração da realidade dos sapiens celestiais, que é assim. A gente sabe que no clássico o símbolo do Omnitrix do fantasmático é desse jeito aí, que é afundado né, para dentro, assim, sendo no peito, porém não é a forma certa. A gente sabe que o Omnitrix definitivo coloca o posicionamento dos símbolos no lugar correto, já que é o Omnitrix definitivo. E o correto é ele ser ali centralizado no peito com as correntes. E a gente viu no HQ de Benezuela Universe Universo que o fantasmático de 10 anos, depois da alteração, né, dos dêva celestiais, é como se ele sempre tivesse o Omnitrix ali no peito com as correntes, só que as correntes ali, no caso, são correntes cinza Então é como se sempre fosse assim desde o clássico. Porém, depois foi feito o fantasmático de 10, 11 anos, feito pelo Derek. E esse fantasmático aqui a gente pode considerar mais como um fantasmático oficial. Se ele fosse aparecer em um universo, muito provavelmente que ele seria desse jeito. E a gente vê que o símbolo está do mesmo jeito que era no clássico. Ou seja, é tá como se o Ceph Celestia alterado aí para fazer com que o símbolo do fantasmático, do bem de 10, 11 anos, sempre fosse daquele jeito ali que nem é no clássico, no caso no visual de um universo. E é o errado, já que o certo seria em um universo, como eu falei, aqui né? É o Omnitrix centralizado com as correntes. Deu pra entender aí, galera? Então é uma curiosidade bastante interessante dentro só dessa questão do funcionamento do símbolo do Omnitrix, nosso querido alien fantasmagórico. Uma espiadinha pra lá de fantasmagórica. O diamante, eu já vou descartando logo o diamante de Omnissais porque. Eu não gosto do diamante cromatizado com calça, tá ligado? Eu acho muito feio, muito estranho. O Dionne Hero, eu acho muito legal essa questão dele ter um capuz ali, né? Com as cores da roupa do bem, né? Verde, branco, preto. Eu acho muito legal. Bom, e esse design aí, com essa roupa, com esse capuz, também é utilizado em Menace Omni Porém, ele tá com as cores, a roupa dele tá com as cores do reboot, né? Que é preto com amarelo. Isso é um diferencial interessante. Eu gostei, até né, porque eu gosto de amarelo, lá. Né, então, isso é um ponto a mais a ele e outro ponto a mais para o diamante de Age é por causa que a gente tem essas partes cromatizadas que tá diferente né? não é só como se fosse o torso né, do diamante que fosse cromatizado aí mas como se mais parte dele fosse cromatizado né? ele tem até uma barbinha ali eu achei isso muito legal temos aí do lado né alguns os visuais tipo o padrão aí em cima que a gente vê os 50% né que é mais parecido com o que a gente conhece o diamante né que tem já tem essa parte aí da cabeça cromatizada. Aí temos aí o diamante cromatizado 100%. Tipo, a gente sabe que o diamante cromatizado que a gente conhece é uma fusão do diamante com o cromático, certo? Então, essa daí é o diamante cromatizado 100%. Tipo, a gente pensar que o DNA da parte cromatizada se ramificasse ali para o diamante para ele ficar 100%, ele virar 100% e ele voltar a ser o cromático no caso, né? Não uma fusão de diamante cromático se fosse levar em consideração isso, mas eu acho que aqui o que ele quis fazer foi uma fusão foi como se fosse uma fusão Dragon Ball, tá ligado? Porque em Dragon Ball as fusões não são 50%, 50% de cada. É 100% dos dois combinados em um ser só, entendeu? Então, eu acredito que aí também seria essa questão. E essa outra é a combinação, é uma coisa que é inédita, né? É uma coisa que é do próprio Omni -Ages. Nessa versão, os petro, os petro Sapiens são compostos de um material baseado em silício chamado tadenita Mestiço. Ou seja, nesse, nessa versão aqui, nessa versão aqui, o Iron Master acertou no RAP. Consciente, feito do metal, mas raro essa tadenita mistice, né, que entre outras coisas, permite aos petro a capacidade de absorver matéria, semelhante ao Kevin. Entre outras coisas, esse seria o um motivo para ter rolado em parte a cromatização na fanfic do Sans, não sendo a capacidade que os petro normalmente possuem. Então galera, basicamente por toda essa lore por trás, esses contextos muito da hora que eu achei do diamante do Sans, pra mim... O melhor é esse visual, do diamante de Omni-Age. Cara, o XLR8 é muito difícil de escolher, porque todos os três estão muito legais, né? Cada um tem seu próprio destaque, assim, tipo, o XLR8 de Omni-Hero, ele tem mais partes brancas, né, que eu achei muito legal, o visor dele também tá uma cor muito bonita, o de Omnisize parece mais o XLR8 do Ben 10.000, né? Por causa que tem essas partes brancas aqui na cauda que também ficou muito legal. E ele tem umas mesclas aí, né? Com o XLR8 do Reboot. E o XLR8 aí de Omni Ages, ele tem como se fosse umas partes ali que parecem as garras do Cocorocoide, tá ligado? Que fica nos ombros, entendeu? O visual dele tá, tá bem legal, né? Só que alterou assim a cor das lixas da cauda, agora é verde, né? Tem umas, umas partes a mais ali nos ombros, né? na barriga e tudo. Mas realmente, dos três, eu prefiro o XR8 de Onihiro, né? Que essas partes brancas aí, tem a mais nele, o visor ficou mais bonito, né? Então, para mim, ele ganhou, cara. O XR8 de Onihiro. Galera, o besta eu já deixei bem claro pra vocês. Eu não gosto do besta com item, com roupa. E tanto o de Onihiro, né? Como falei no começo do vídeo, ele ia ter uns itens a mais. E o de Omni Hero, eles têm itens, têm acessórios, né? Até no próprio besta de Fábio de também tem. Tipo, todos esses três bestas aí, eu não gosto de nenhum deles, tá entendendo? Eu não gosto de ver o besta com utensílio, com itens, é né? por causa que ele é um alien que é para ser mais animalesco, mais selvagem, mais primitivo. O único beijo que realmente tá nesse requisito que eu tô falando é o beijo de Omnisize, galera, que ele tá. Bem mais parecido aí com o bicho do B10000, tem a, a cauda e tudo, só que não quero dizer que os outros não têm porque os outros também têm. Porém, os outros têm roupa e esse aqui não. Então, o meu voto vai para o bicho de bem 10 Omnisides. Falando aqui do nosso queridíssimo Chama, galera. Bom, o Chama de Omnisides, ele é azul, né? Tem todo um lore por trás disso, não né? expliquei isso lá no vídeo que eu comparei Omni Hero com Omnisides. E eu gosto do chama azul, até porque é confirmado pelo Derek, né, que existe pironitas que tem a coloração do fogo diferente, como a azul. E entre outras, eu acho muito bonito o chama azul com as rochas no um preto, ali dá um contraste muito legal. O chama de Omnihero também tem um cor legal, é mais avermelhado, né? Eu me lembra, é, é mais semelhante o ele com DNA pironita, é mostrado lá né, na de fogo em massa. E o chama aí de Omni -Ages, ele tem umas diferenças aí, tipo, ele tem um cinto verde aqui, as rochas magmáticas das pernas são escuras, né? Que é uma referência à calça, não é uma calça que ele usa, mas é só que as rochas ficam diferentes. Eu já acho isso meio estranho, né? Porque como eu falei no passado, eu não acho que chama combina com calça, né? Por isso que eu não gostei do visual do chama do puro de fazer as letras. E também tem um canhão aí no lugar do braço dele, né? Sei lá, véio. parece o Magmortar, tá ligado? Eu não gostei muito, não. Então, como eu falei pra vocês, eu prefiro o Chama Azul. Então, meu voto vai para o Chama de ben 10 Omniscience. Dos Insectoides, galera, entre Omnisides e Omni Hero eu não tenho um favorito assim, tá ligado? Tipo, eles estão, os dois estão ok. Agora, comparando com, com Omni Age, esse aqui tá muito da hora galera, com certeza, ele ficou mais grotesco, ficou mais, parece mais agressivo, assim, tipo um insertão, baratão, algo assim, sabe? Então, eu prefiro o de Omni Ages, no caso do Insectoid. tudo Mais temos o Massa Cinzenta, o de Omni Size. eu não gosto muito desse visual do Massa Cinzenta, eu acho que ele ficou feio. O de Omni Hero, né, que é o Massa Cinzenta aí com roupa de cientista maluco, eu acho muito legal, eu gostei, de curtir demais desse visual. Mas desses dois tem um visual que ganha de lavada Que é o Massa Cinzenta de Omni Ages Que meu Deus do céu Olha esse bichão aqui Tipo, ele com todo o traje Que lembra que o Morfo Galvânico, tá ligado? Aí o olho dele também, né? Tá um olho cibernético, né? Referência a esse personagem aqui de Sword Dark Online 3 E ele também tá mais imponentão Tipo, ele tá parecendo um Azimuth, né? Que tem até as barbixas, né? Aquela coisa toda Então, cara... Com certeza, massa cinzenta de Omni Ages superou, cara, transcendeu. O Sans tá de parabéns por esse visual que tá muito bonito, galera. Mas e você concorda comigo? Qual desses visuais aqui das três fanfics de Ben 10 você mais gostou? Comenta aí a sua opinião, viu, galera? Que Cada um tem sua opinião, aquela coisa toda. E lembrando aqui mais uma vez, né, galera? Para reforçar aqui, eu não tô comparando em quesito, assim, na qualidade, né? Porque cada um tem, tem seu estilo de qualidade, né? Dependendo do grau de profissionalismo de cada um dos desenhistas. Eu tô comparando aqui, é o design, o desenho o visual que cada artista fez para os alienígenas, beleza, galera? Então vamos levar isso em consideração